M44, M41S, FAMAS, AUG, não. O meta agora é a ACR. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Chama, fio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faxo Ventre 7, primeira partida com fuzil ACR. Pra quem não tá ligado, ACR é uma sigla para Adaptive Combat Rifle, ou em português, rifle de combate adaptável. No CSGO, o fuzil ACR é exclusivo para CT e é uma opção para o lugar da AUG. Porém, tá muito AP, dando muito alto e caso algum dia seja lançado de forma oficial pela Valve, obviamente precisará ser nerfado. Sem mais enrolação, vamos entrar numa partida logo pra testar esse rifle? Tô tão ansioso.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 Vamos lá, rapaziada. É do pai. Começou? Felipe quer, jogar... Felipe, quer Felipe quer, jogar Tíbia. Ó, o Felipe. Deixa, eu deixa eu é com o pai, deixa com o pai. Olha. Entrou já. Sua. Nossa. Matei. Mano, o cara entrou solo, tá? O cara que matou foi um solo. Eu acho que vamos plantar aqui ainda. É lá, ela, é ela, é é Rapaziada, confia que eu vou ganhar esse round pra nós, tá ligado? 1x3, mas, mano, o pai é o rei do pistol. Ó, oh, ó, oh, deu pra ver que eu. Olha aqui safado. Toma. Que Toma. Safado, tá. falta um. Tá, não tem kit. Já era. Filha é da mãe. Ele queria pegar faca ainda, mãe. Camarada. Tio, eu queria forçar porque eu gosto de forçar. Mas vamos fazer um eco que no próximo round eu já compra CR. Aí é, é safe, tá ligado? Eco safe, galera. Eco seco. Oh, oh. Aí, ah, pra que forçou, amigão? Então, não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Obviamente. Você deu HS, se deu um HS aí, hein? Cabecei, cabecei. Ai. Por que tinha um cara do lado dele? Deixa eu dar uma facada. Não, não, forçou. Agora ele vai jogar sem nada no próximo round. Valeu, valeu. Bora, bora, galera. Vamos, vamos, galera. Vamos perder muito, não. Porque é o seguinte: a CR comprou? Compra, compra, compra, compra. A gente precisa garantir vários rounds aí de CT, porque a CR é só de CT. Então de TR, mano, o TR a gente não vai ter essa vantagem. Eles terão, enfim. Vamos ter que garantir aqui, velho. Boa, pode smocar. Achei que tá suave, velho. Vou cair. Ó, oh, liga. Bastou quando eu liga. Não fique adiado pra caverna, tá? Mas cuidado com a liga também. Tira a cara da liga, Felipe. Tira a cara da liga. Eu pego passando. Matei. Jogou, jogou. Certo, tá forte. Tem, tem, tem liga, tem liga. Tem liga, tem liga matei. Tchul. Ela tá danosa, hein? Pode ter base, né? Boa, Felipão. Felipão só não tá no meta. O meta da CR. É... Dá um ligue, Felipão. Vou ensinar aqui. Vou aqui. Não, não, não precisa não. Aê, esquece. Mano, eu ainda subi totalmente errado, galera. Era pra fazer isso daqui só. Sempre que eu dei aquele pulão. Ó, Felipe, base novamente. Outra vez caverna, vou fazer aquela jogada que eu sempre gosto, tá ligado? Que abriu por trás e uma Molotov. Matei um caverna. Olha a lá pra mim, olha a lá pra mim. Larguei A, mano. Já vou B, já. Caraca, só tem um B olhando do L, mano. Que o pulinho pra pegar Opa, tem aqui. Ó, vou fazer a movimentação agora, galera, ó. Matei. Panguei lá no fundo. Deixa eu ver comigo, pode deixar eu ver comigo. Caverna, meu Deus, dois cavernas. Tá, fechou. É nóis. Eu dei menos 60, mano. Em quantos hits? Um... Caraca, um hit menos 60? Foi HS? Sério, velho, não sei se foi HS, é, isso aí, o. Barato. Oh. Flash, Nossa, Sabonis. É, Boa. Uh. Come on, come on, chop, chop. Um... Vou dar um avanço palácio, galera. Para fazer o cara do palácio aparecer, é só fazer esse smoke, ó. Tô falando, tô falando. É ok, pai. Vou bangar, vou bangar. Banguei. Banguei outra, se quiser. Banguei outra. Esse smoke pode ter passado aqui. É, a CR é forte, galera. Dei um League. É bonita também, mano. Skins para essa arma seriam interessantes. Tá, tô chegando. Tá, ah, tá forte. Tá forte. Deixa o e-mail, Luciano. Vai lá ah, pra mim. Bangu. Bangu teve, viu? Matei. Okay. <risos> Chama, fio. Ajuda a meia aqui. Deve tá aí também. Vou bangar, ó. Banguei. Aqui meio. É, é, é, é, é. Tome, papai. Ô, tá muito forte. Deu um ligue, galera. 153 em 3 hits. 197 em 1 hit, provavelmente for HS. 133 em 3 hits. 108 em 2 hits e 106 em 2. Puxa, B, galera. Calma aí que eu vou fazer uma 1-way aqui, que o pai vai dar 1-way. Tira a cara. Olha que safado. Aqui já era, viu? Aqui para dar esse retake, aqui é Como é que eu vou mudar? Opa, deploie aqui. Deu, Boa, tempo? Caramba, deu tempo? Deu tempo? Deu ou não deu? Deu, rapaziada Mas, Se vocês acham que a CR é forte Eu respondo dizendo o seguinte Estamos no oitavo round Oitavo round vai iniciar agora E eu estou 18 3 Não comprei nenhuma granada esse round Mais um, mais um toma Olha um, <risos> no palácio Tá, Tetris. Tá Tetris? Que que é isso? Passou no um timing, mano. Pega aí. Tetris, caraca, o Golf tá bom, hein? O Golf tá muito bom. Maravilha. Mano, eu não vou nem comprar outra arma, galera. Eu vou aproveitar o que tem que ser aproveitado. Pra esse round eu vou ficar maroto. Boa, cal. Eu vou ficar aqui até amanhecer. Ah, é errado. Olha rato, olha rato, Luciano. Olha liga, olha liga. Se subir liga aqui, eu tô ferrado. Ó, comeu cabecinha? Não vou matar, não. Foi mal Luciano. <risos> Aí é minha, tá? Esse cara aqui só não pode entregar B. Não entregando B, eu tô bem tranquilo com a minha CR. Cabe uma. É, uma Dragon Lore eu não sei. Mas cabe um aquecimento de aço. Cabe alguma skin, cabe alguma skin interessante. É pra cá. Aí o pai marota. Aí o pai marota. Foi isso que eu dei deles. Um susto. Choros e choros e choros. Eu vou, vou B, galera, esse round. Você é o Luciano do Big Brother? Sim, <risos> sim. Vou bangar lá pra você. Pra pra lá. Eita. Banguei. Não, banguei. não, banguei não. Banguei agora. Tetris passou, morreu. Eu vou morrer. Que sabem de mim. Morreu. Morreu. Ajuda aqui, ajuda aqui, rapaz. Caverna. Caverna. Linda. Pode parecer uma partida fácil, porém de CT eles terão a CR. Então, pô, no mínimo a cota de rounds para perder aqui nós já batemos dois rounds no máximo. Perdeu quatro ou mais já era. Linda, linda. Tá, tá muito forte, tá muito forte. Ah, esse round aqui acabou já, esse round aqui já era. Pô, não, sério. Nossa, Felipe, próximo round a gente vai fazer aquela. Aquela. Aquela subidinha B que você gosta. E eu matei dois, não sei nem como. Ô, deixa eu ir B esse round com o Felipeira. JK K, tudo tudo pra. Deixa eu ir B com o Felipeira. Olha o choro lá dos caras já. Felipe, aquele pezinho. Aquele pezinho. Aquele lá. Aquele lá. Aquele lá. Beleza, aqui tá suave. Aqui tá suave. Aqui tá suave. Aqui não tem nada. Tira a cara meio que eu vou pegar meio. Falasso. Ai mano, esse round aqui eu vou puxar uma AWP pra provar que eu sou bom, tá ligado? Eu não tô assim só por conta da CR. Sou bom mano, esse round aqui eu vou, vou jogar bem de alp, vocês vão ver. Ó, aqui nada. Travado caverna. Ah mano, é mercado. Mano, o sabonete está voado. É né? Nossa, linda. Vamos voltar para a serra que é melhor. A gente tem que aproveitar, vai. Vale. Tem um pixel que eu gosto muito, que é esse daqui, ó. Eu eu é quatro, Olha para lá se eu sofrer, por favor. B, B? É B? Provável, né? Os caras estão aqui. Ai, B, B, B. Mano, em algum momento esse smoke tem que dar certo, cara. Em algum momento ela tem que dar certo. Cadê? Caraca, que. Nada, eu matei. Forest? Nossa senhora do céu. <risos> não, mas se você tivesse visto o quanto que eu pinei nesse mano, você não tá ligado. Eu vou eu vou meio, mano. Eu vou meio. Pode entrar. pra lá. Bang e meio. Tem, tem <risos> Mano, essa daqui é muito boa, velho. Essa cara é muito boa, mano. Onde, onde, onde, onde, onde? Vou, vou abrir mais. Banguei. Aqui tá suave, aqui tá bem suave. 12x3 tá bom, galera. Vamos ganhar um pistol. Mano, L e run. L e run, confia. Eu não sei não, vou nem tentar pra não passar vergonha. Vou nem tentar pra não passar vergonha. Tem smoke? Dá smoke pra mim. Ó, a gente vai pegar o elemento de surpresa, tá? Ó. A gente vai dar as... o Ambush nessa... Né? Putz, calma, aí que tá meio perigoso. Deixa eu ver o outro Agacha. Ah. Mercado. Hum, foi quase. Demoramos muito. Direto, direto. nós somos muito inconsequentes, tá? Ó, assim. oh, galera, presta atenção, a gente precisa ganhar o um pistol, porque eles com a CR, mano, eles vão ganhar todos os rounds de CT. Vamos ruxar B, vem Luciano, vem Luciano. Bora, bora, bora, bora, bora, Rush bem. Olha a rata aí, olha a rata aí, Lanage. Nada B, nada B aparentemente. Ai, não quebra a janela, não quebra a janela, não quebra a janela, Felipão. Peguei aqui. Não tô pra onde, cara? Tem aqui, toma HS. Eu me ferrei aqui, mano. Todos aqui. aqui. Ah! Fala que é só a CR do pai! Vai, galera, vamos ganhar logo, porque se os caras pegarem a CR, acabou pra nós. O que que é isso? O cara não toma dano. Nossa, salvou. Matei liga. Nossa, tá aqui. Ah, <risos> linda, Felipe. Era. Mano, a meta é pegar uma série dos adversários, velho. Felipe, só tem um jeito da gente vencer esses caras, mano. Eu preciso que você me dê um runzinho mid. Não dá cara meio, Filipão. Confia. Leva a bomba pra, pra o palácio. Runzinho mid, Felipe. Mas no primeiro, hein? Ui! Ai! Eu dei um segundo pulo que eu não precisava, mano. Meu Deus, mano. Isso não foi bom não. Vai galera, entra aí! Tá não, Nilba, Nilba, Nilba! <tos> tá no meio. Caraca, o cara. Tomou. Nossa, humilhado. Tá, tá. Eu tô voltando. Tu não tô pra onde, Felipe? Caverna? Não tem palácio então. Linda. Um CT. Acabou. Acabou. Poxa, atirou, Rafão? Hum, Ganhamos É porque pra quem não sabe o Rafão que gosta de fazer isso Defusar e fazer barulho Pra escancarar pro inimigo que não tá defusando Aí ferrou Tem o smoke na mão A ACR do caramba Que dano, mano Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, filha da mãe. Galera, aqui é muita calma, mano. Não vamos dar first kill. Não abre meio. Felipe, vem me dar um perrato. Confia. Cuidado pra não morrer meio, não, hein. Não morre aí, Felipão. Porque ele sobe na van. Nossa, esse monkey tá? tá troll, hein. Bem no show. Cuidado aí, Amaral, sem C4. Meu Deus. Linda, trocou, trocou. Não morre aí, Felipão. Não morrei, Felipão. Não, Não morrei, Filipão. Pera aí. Vai com o Felipe. a cabecinha. Ah, pelo amor de Deus. Porra, mano. Deu tiro viado, né, Lão? Abre mata, Luciano! Cara, você... mano, você fica um ano ali parado, velho. Cara, tá com cabecinha. Chega assim, eu só tem um. Só tem um, velho. o CT, Filipão. Quero o CT. Ai, que lindo. Boa, galera. Jogaram muito, mano. Tamo junto. 44 17. Mas vocês viram como dificultou quando o jogo virou. Enfim, só lembrando que no canal, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora, de qualidade, e com muita frequência, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu, rio eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal. Cachorro 1337 low